Bom, estou vendo aqui, aparentemente estamos online. Boa noite a todos e a todas. Hoje, mais uma roda de conversa do PCV. Daqui a pouco apresento o tema de nosso cuidado para bater um papo aqui com vocês. Hoje uma conversa bastante difícil, mas uma conversa necessária para fazer. E semana passada, uma conversa difícil também sobre a Colômbia. E essa semana, não, não conversaremos bem. sobre acontecimentos recentes na Palestina. Tá? Mas antes de apresentar, vou dar alguns informes, já é praxe né? vocês já estão acostumados, vou pedir para que vocês tenham retorno aí sobre o som e o áudio, se está legal, tá bom? É, fiquem à vontade para fazer perguntas durante as falas dos convidados, é, comentários, críticas, escrevam aí, a gente bota aqui na tela para eles responderem, comentarem. Bom, vou dar alguns informes antes da gente entrar propriamente no tema da conversa de hoje. Enquanto isso, para que você compartilhe essa live, para que ela chegue no maior número de pessoas possível, tá? Nós estamos ao vivo é, a partir da, da, da fanpage do CCB, o Centro Cultural Esperança Vermelha. Você pode curtir a nossa fanpage para receber notificação sempre Obrigado, que é, ao vivo. Toda terça-feira, a partir das 19 horas moda, tem moda para nos acompanhar por aqui. Ai, hey, não, não. É, hoje, um dia com muito acontecimento, né? É, um dia, o Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, teve na CPI, que é o grande feriado do momento, né? Todo mundo deixou de assistir Netflix para acompanhar os depoimentos da CPI, hoje em dia a gente consegue acompanhar ao vivo. E o Ernesto que teve lá e chegou de algumas respostas, tentou, de certa forma, blindar o presidente da República. É, como sempre, tem sempre alguém querendo tirar uma caçada, né? Hoje foi o dia da Caca Abreu, fez um comentário sobre ele ter a bússola, a bússola que levou para o país para a situação onde a gente encontra hoje, e, mas tem mais, mais coisas acontecendo, né? O Bolsonaro deu uma declaração, está sentando os idiotas que ainda estão em casa, mais uma vez trabalhando, operando, mobilizando e organizando o país contra o isolamento social, ou seja, a favor do vírus, a gente lamenta muito esteja acontecendo. E a gente tenta trabalhar aqui dentro das nossas possibilidades para conscientizar as pessoas sobre o processo do isolamento social. Ao menos para quem pode fazer, porque o isolamento social acaba sendo um privilégio, uma vez que o governo não garante um auxílio e estenda o isolamento social para um número maior de pessoas, trabalhadores, trabalhadores. Né? É, hoje também um comentário do Lula no Twitter, ele afirma que Jair Bolsonaro quer vender a Eletrobras a preço de banana. O comentário que passou meio batido. Ele um destaque, tem um lugar, mas é uma questão é menos importante. Né? Lira, ao que o Lira está articulando é, essa discussão. Bom, queria dar um informe aqui rápido. Nós vamos começar a partir de quarta-feira dessa semana, 19h, de relação às raciais de memória, com a professora Anselma Salles. É, a primeira aula vai tratar de de da memória. Depois a gente vai discutir Ana Maria Gonçalves, Pedra Silva, Grada Quilomba, professora Grada. Você pode entrar no site do TCV, que a Paulina vai colocar aqui embaixo. Tcv.org.br. entra lá, confere a nossa grade de curso. E terminamos é, há pouco tempo um o curso da Palestina e uma convidada hoje por professora desse curso. Acabou recentemente. A gente imaginava que no meio do curso é, aconteceria tudo o que aconteceu na Palestina. A gente vai conversar aqui hoje. Também queria dar um informe sobre o curso. Nova Primavera de temas polêmicas, um tem debate, formação digital, é, A Primeira aula começa dia 21, maio, essa primeira versão do curso, com a Maria do Rosário, inscrições que têm sido feitas pelo site é, também, entra lá no site do CTV ou no site da ELA, você encontra informações, tá? O é, que mais? Ah, algumas informações sobre a situação da Covid aqui Campinas, a maioria das pessoas que nos acompanha é daqui, né é, 98.306 casos, 6.211 óbitos, 143.242 pessoas imunizadas com dose até aqui, pouco mais de 10% da população da cidade, uma taxa de ocupação média de 81,9%, mas quando a gente fala de taxa de ocupação média, a gente precisa sempre que lembrar que o SUS está com 99% de ocupação e a rede privada de 70% de ocupação. É, o SUS tem 99% e tem duas vagas específicas... Adriano... Oi. O áudio, ele está picotando bastante. A gente está conversando aqui no chat. Ah, tá. Vou pegar um fone aqui. Espera só um minutinho. É. Só um minutinho, gente. Vou pegar um fone aqui. Espera aí. Só um minuto. melhore, vamos ver. Talvez melhor É, parece que sim. Melhorou. Tá, vamos ver. É, bom, é, então, seguindo aqui, né, internados são 335 em enfermaria, 294 em UTI, na verdade 100% de ocupação no SUS, porque só tem vaga para gestante, são vagas exclusivas, é, quatro pessoas na fila, nesse momento, na cidade de Campinas, a gente chegou a 200, então baixou bastante, mas ainda tem gente na fila, né, esperando leito, o que é um absurdo, porque o isolamento social quase cessou, né, hoje tem uma notícia aí nos, nos jornalões do país, dizendo que baixamos para quase 30%, né, nesse momento do ano passado, a gente atingiu 70%, né, a situação é bastante crítica, estamos chegando, a gente se aproxima, da fase mais fria, do inverno, e nós temos aí uma terceira onda, uma provável e possível terceira onda batendo na porta. É, 18 óbitos nas últimas 24 horas, a pessoa mais nova com 38 anos, importante ressaltar isso, tem vítimas mais, mais jovens, né? Isso está se tornando uma coisa comum, e é importante a gente ter isso em mente, tá? É, é isso. Bom, nós vamos começar aqui, então. Quem chegou agora... Nós vamos anunciar agora nossos convidados, nosso tema, vamos começar a nossa conversa aqui hoje. O tema é Israel ataca palestinos. Vamos conversar um pouco, tentar entender o que está que acontecendo e, e como a gente pode prestar solidariedade aos nossos irmãos, nossos companheiros, nossas companheiras que estão nesse momento sob ataque. Né? O CCV tem compromisso com a causa palestina e isso ficou muito expresso quando a gente organizou o curso de literatura palestina, não foi por acaso, e agora essa roda aqui, é, a gente já previa fazer uma roda para discutir esse tema, mas a gente não esperava que fosse nessas circunstâncias atuais. Né? Bom, tema Israel ataca palestinos, tenho aqui dois convidados, o legend Mirhan, sociólogo, professor universitário aposentado, escritor, autor de 15 livros, é também pesquisador e ensaísta. É comentarista internacional das, da TVT, da TV 247, da TV DCM, dos canais Outro Lado da Notícia, Iaras e Pagus, Rogério Matuque, Contraponto, Democracia no Ar, Conexões, todos por streaming no YouTube. Ele divulga seu e-mail também, Legenda? Pode divulgar, claro. Pode? Tá bom. Então, Pode. contato aí com o Legen, o e-mail é lejenemgxc.uol.com.br Eu vou mandar para a Paula. A Paula coloca seu e-mail no ar aqui na hora que você estiver falando, senão não vão saber escrever. E a minha outra convidada é a Jan Sadiq Adi, graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestre em Educação também pela mesma universidade, doutora em Psicologia Social, doutoranda, em Psicologia Social pela USP, membro do Gracias Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes, e também diretora da FEPAL, a Federação Árabe-Palestina do Brasil. Tá? É com essas duas pessoas queridas que eu vou bater um papo hoje sobre os ataques de Israel contra o povo palestino, tá bom? Então, é, vamos começar aqui primeiro com a Jan, Boa noite, Ajan. Fique à vontade para fazer a sua fala. Seja bem-vinda aqui na roda, você que já esteve com a gente num curso, né? E hoje está com a gente na nossa roda de conversa. Boa noite, Ajan. Boa noite, boa noite a todos e todas. É, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, tá? É, do CCV, em nome do Adriano e em nome da Anselma Salles também, né, grandes companheiros aí com a gente. E é uma honra também estar aqui junto com o professor Legeno Bom, gente, a internet aqui, ela está oscilando bastante, primeiramente, eu espero que a gente consiga dar continuidade, tá? Bom, é, eu, eu quero bom, agradecer essa oportunidade, e vamos fazer esse debate, né? Eu sou, como a Adriana falou, eu sou psicóloga, é, psicóloga social, mestre em educação e doutoranda em psicologia social pela USP de Ribeirão Preto, no atual momento. né? Eu também analiso os discursos sobre árabes e muçulmanos nos livros didáticos de história. E, bom, vamos falar um pouco sobre a questão palestina. né? É, primeiramente, eu... Eu gostaria de dizer que eu, geralmente, assim, na verdade, eu não utilizo o termo conflito é, Israel-Palestina. Né? Eu acho que esse é um termo é, erroneamente utilizado. Tá? Não se trata de um conflito, né? porque essa ideia de, de conflito dá uma ideia de que as, for, as forças são proporcionais né é, e não se trata de forças proporcionais não se trata de uma guerra ou de um conflito né? se trata de um processo de ocupação né? é, de apartheid né? de limpeza étnica e, e também de colonialismo né é, então aí aí obrigada é, então, é o seguinte, ocupação, porque se trata de um processo de ocupação territorial, ocupação de terras da Palestina, então, é, mesmo com a resolução que recomendava a partilha da Palestina histórica em 1948, né, na verdade, essa resolução de recomendação foi em 1947, mas é, Israel, né, fundou o Estado de Israel na Palestina histórica em 1948, e então se trata de processo de ocupação, porque é, as terras dos palestinos ou da Palestina foram, apro es, né, foram apropriadas por israelenses, esse é um primeiro prazo. Outro prazo é uma questão de limpeza étnica, né, nós, nós temos na história da Palestina, é, bom, a limpeza étnica se trata de uma remoção uma expulsão ou um genocídio, um extermínio da população nativa, para que uma outra população seja hegemônica né, e homogênea naquele espaço. Então, esse é um processo que a gente costuma chamar de juda judaicização da Palestina e judaicização é, de Jerusalém. Tá? Então, esse... É... Esse processo de limpeza étnica, ele já foi vivenciado em 1948 com a Nakba. A Nakba, em árabe, significa catástrofe, né? Iniciada em 15 de maio de 1948. Depois, em 1967, nós tivemos a Naxa, que é um outro momento também em que... Bom, na Nakba, uma média de 800 mil palestinos é, foram... É, expulsos né, de suas casas, de suas terras, né, é, também milhares que resistiram em ficar na terra foram, foram mortos, e uma média de 400 aldeias foram destruídas, né, aldeias que não tem mais nenhum vestígio arqueológico, ah, para que ali não fosse identificado que havia uma população anterior a Israel, né, porque o Israel usa muito o slogan de uma terra sem povo para um povo sem terra, né? A ideia de que nesses lugares não existia ninguém antes de Israel chegar em 1948, né? É, então, na verdade, essas pessoas foram expulsas. Depois, em 1967, nós tivemos a Naxa, que é também conhecida como a Guerra dos Seis Dias, e nessa Guerra dos Seis Dias houve mais ocupação territorial, houve mais apropriação de terras palestinas e mais expulsão de palestinos, né? É... Mesmo antes de 15 de maio, tivemos o massacre de Deir assim que é um dos massacres mais, é, assim, muito significativos né, na história da Palestina. Então, foi uma aldeia, né, onde uma, uma média de 250 pessoas foram assassinadas, né, antes mesmo, 9 de abril de 1948, antes da fundação do Estado de Israel na Palestina. É, depois tivemos em 1982 também o massacre de Sabra e Chatila é, em campos de refugiados do Líbano. Esses campos de refugiados eles estavam sob responsabilidade de Israel, que abriu as portas dos campos de refugiados para que os falangistas, é, que é uma uma vertente né católica, entrassem nesses campos em retaliação a um assassinato de um presidente eleito, é, viessem a matar uma média de quase 3 mil pessoas, cerca de 3 mil pessoas, o massacre de Sabi e Chatila, nesses dois campos de refugiados no Líbano, refugiados, campos de refugiados de palestinos. Né? Bom, então, em 2014, tivemos o um massacre, o né, um massacre é, na faixa de Gaza, e agora, em 2021, né, é, até então, é, o massacre de 2014 tinha sido o, o último né, dos piores massacres, e agora a gente está vivendo também o um, que podemos chamar de, de massacre, né, com a morte de crianças, de mulheres, na, sobretudo na faixa de Gaza, mas também em Jerusalém, né. Então, esse é um histórico muito sangrento, infelizmente, né, é, do que vem acontecendo na Palestina nesses últimos 73 anos, não? Né? Bom, é, eu acho que eu posso fazer também uma, uma questão histórica, um pouco, para situar vocês, né, eu costumo dizer que a questão palestina, ela não tem apenas 73 anos, né? Ela já tem 124 anos, porque é, em 1897 ocorreu o primeiro congresso sionista na Basileia, na Suíça, organizada por Theodor Herz, que era o líder é, do movimento judaico. E, e, nessa, e nesse congresso eles pensaram em definir uma, um lar nacional judaico, tá? Nesse lar nacional judaico havia é, algumas, algumas terras, alguns territórios que estavam sendo pensados, né? Eles pensaram na Patagônia, na Argentina, pensaram em Uganda e Madagascar na África e pensaram também na Palestina no Oriente Médio, né? Então, em 1897, a Palestina já foi definida é, pelo, por esse congresso sionista e seus é, participantes como o lar nacional judaico. Tá? Então, onde tudo começou, digamos assim, em 1897. Ah, bom, isso foi um movimento totalmente político, né? o sionismo é um movimento político para... É, encontrar, né, bus em busca desse lar nacional judaico, tá, então não é um movimento é, com implicações religiosas necessariamente, né, na verdade a gente reconhece que há uma, instrumentaliza uma instrumentalização da religião, uma instrumentalização da Bíblia que legitima, né, é, a presença de Israel a partir de, de uma interpretação bíblica para a sua, presença, a sua presença na Palestina histórica. Né? Bom, então, mas a gente salienta que o sionismo é um movimento político que faz uma instrumentalização da religião e do discurso bíblico. Isso né? é um tema polêmico, mas a gente precisa situar essa questão política. Não é um conflito religioso, né? mesmo porque antes de 1948... A Palestina, e especificamente em Jerusalém, já havia uma coexistência das três religiões monoteístas, né? não havia um conflito religioso, ah, que eles falam que começa desde a Bíblia, né? tem sempre um... um uma perspectiva de senso comum, né, dizendo, ah, mas eles, e até estereotipada, né, ah, mas esses povos sempre brigam, né, são primos que brigam uns com os outros, é um povo bárbaro, é um povo cruel, é um povo que não sabe o que é civilização, lá vem eles com mais guerra, né, isso é um discurso muito presente na mídia, muito presente às vezes na, na cultura cinematográfica também, né. E, mas a gente situa exatamente o, a ocupação que as pessoas é, no senso comum coloca o conflito palestino-israel em 1948, ou seja, há exatos 73 anos quando Israel é, funda o Estado de Israel na Palestina. Né? Bom, é, e de acordo também com essa, essa recomendação da ONU né, na resolução 181 de partilha, partilha da Palestina histórica, é, a Palestina ficaria com 43%, né, só aí já começa uma, 42,9% das terras, não, só aí já começa uma, uma perda territorial, não foi 50%, 50%, 50%. É, Israel ficou basicamente com 53,4% e 0,6% ficou para Jerusalém, que não deve ser considerada nem a capital da Palestina, nem a capital de Israel, ela ficaria sob o um mandato internacional, sob uma responsabilidade internacional a partir das Nações Unidas. Né? Bom, e também nessa, que a gente considera uma autoproclamação do Estado de Israel na Palestina, eles também ficaram com as terras mais férteis, né? é, e, bom, e não parou por aí. Né, essa divisão de 53% e 43%, 56% e 43% não parou por aí, atualmente a Palestina tem 10% do seu território, né, e um território extremamente fragmentado, se você, a gente não trouxe o mapa aqui, mas se vocês colocarem, é, tem um mapa muito famoso, assim, que mostra, né, como que é, Israel foi tomando o território da Palestina, né, e o território da Palestina que é dividido basicamente entre Cisjordânia e Faixa de Gaza, é, sobretudo na Cisjordânia, é extremamente fragmentado, né? porque tem os checkpoints, tem os assentamentos ilegais israelenses na Palestina, e tem um muro, né? que é considerado o muro da vergonha, um muro de 760 quilômetros de comprimento, gente, 760 quilômetros de comprimento, né? É, e 8 metros de altura. Então, e esse muro, quando ele é construído, ele destrói casas, ele destrói plantações, ele destrói escolas, é, ele, ele vai passando por cima de tudo, né? Inclusive o movimento, o movimento BD, BDS, o movimento de boicote, desinvestimento e sanção a Israel. Fizemos recentemente o um movimento de boicote à Cemex, que é uma das maiores indústrias e fábricas de, de cimento no mundo e que patrocina a construção é, do muro sionista em Israel. Né? Então, é uma, essa é uma empresa de cimento no México. Né? Então, é, bom, é, nós temos todo esse... Todo esse assim, bom, sendo didática, 1897, a, esse congresso sionista que define, né, estabelece o lar nacional judaico, a Palestina como território onde vai se estabelecer o lar nacional judaico, Tá. Em 1917, nós temos a Declaração Balfour. Né? Nessa Declaração Balfour, o Arthur Balfour, que era secretário das Relações Exteriores no Reino Unido, ele escreve uma carta a né que era o líder da, da comunidade judaica no Reino Unido. E James Balfour escreve para o Arthur Rothschild. E eles estabelecem a declaração Balfour, onde o Reino Unido, né, é, a, a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, eles, eles apoiam apoiam o lar nacional judaico na Palestina. Né? Nessa carta, é, o Balfour ele estabelece que terá o apoio do Reino Unido para o estabelecimento do lar nacional judaico na Palestina. Então, gente, é interessante pensar que isso iniciou em 1897, depois teve a declaração Balfour em 1917, 20 anos depois, tá? Em 1922, logo após a Primeira Guerra Mundial, a, né, a Inglaterra, né, ligada à Grã-Bretanha, Reino Unido, enfim, a Inglaterra, ela estabelece o um mandato, né, na verdade, o um mandato britânico sobre a Palestina, Tá, então, e lembrem que há cinco anos atrás já tinha uma declaração Balfour dizendo que eles vão apoiar o estabelecimento do lar nacional judaico na Palestina. E em 1947, né, é, 25 anos depois, né, logo após a, a Segunda Guerra Mundial, é, vem a resolução da ONU e, consequentemente, a fundação do Estado de Israel. Então assim é interessante pensar porque às vezes quando a gente pensa assim ah 1948 a gente faz o link direto com a Segunda Guerra Mundial né e um e um lar para os judeus né que foram enfim sofreram a questão do Holocausto a questão do regime nazista né mas na verdade o movimento sionista ele já pensava isso desde 1897 né, e não a partir de 1945, como uma forma de redimir os judeus, os eurojudeus, né, porque os judeus eles estavam basicamente concentrados na Europa, sobretudo, é, de... Não era só uma, redimir do holocausto, né, redimir do nazismo, né, mas isso já estava sendo pensado há um bom tempo atrás. Né. Bom, e, e esse processo de, de ocupação, ele está ele, ele cada vez está cada vez mais presente né é, a ocupação territorial da Palestina ela se dá é, intensamente né é interessante como que a ah, assim tem um soldado numa terra palestina ele ele implanta uma barraca né é, depois de um tempo Talvez de algumas semanas ou de algum mês, de, um, de uns meses, eles começam a construir um assentamento ilegal. Né? A Palestina não tem Forças Armadas, né? não tem exército, não tem marinha, não tem aeronáutica, né? tem uma, uma equipe policial também que fica, é, que sucumbe, né? tem um acordo, os acordos de ouso estabeleceram uma ideia de acordo de segurança mas não consegue fazer o um enfrentamento à construção desses assentamentos ilegais, né, com os colonos judeus na Palestina. Então, e quem resiste acaba sofrendo uma, uma grande repressão, né, acabam sendo presos, acabam sendo, enfim, é, sofrem torturas e tudo mais, quando resistem a essa, a essa construção de assentamentos ilegais na Cisjordânia especificamente, né, porque... É, Israel não entra na faixa de Gaza, né, comandada é, politicamente por Hamas, mas também é, existe todo um bloqueio israelense à faixa de Gaza, né. Agora, com esses bombardeios atuais, é, Israel bloqueia a entrada de materiais de construção, né, bloqueia a entrada de, de medicamentos, bloqueia a entrada de, até de temperos, até de brinquedos, enfim, bloqueia tudo que for possível, né. Eu me lembro, só fazendo um gancho, eu me lembro que o meu irmão, que mora na Cisjordânia, é que eu sou filha de palestinos, né? Mas não, não me não falei isso, mas sou filha de palestinos, né? Mas ele, é, uma vez ele pediu um produto para mim, e eu falei para ele, não, eu vou, eu vou comprar pela internet para você, né? Eu vou pedir aqui pela internet. Ele falou, como assim? Eu falei, bom, a gente compra produtos pela internet aqui no Brasil. Aí ele falou, caramba, eu trabalho com a internet e a gente não tem isso. Né? Ou seja, na verdade, todo produto que chega para o palestino é passado pelas mãos de Israel. Seja é, o bloqueio na faixa de Gaza ou o controle pela, pela, de Israel pela Cisjordânia. Né? Na verdade, o controle de Israel na Palestina é um controle aéreo, é um controle do mar, do ar e da terra. Né? É, então, é um controle marítimo, é um controle terrestre e é um controle aéreo. Outro exemplo também, por exemplo, a faixa de Gaza, que tem é, uma questão geográfica com o mar, né, que tem ligação com o mar, tem, o mar é dividido, né? interessante, né? o mar é dividido. Então, se você está num barco de pesca, é, você é um pescador que está num barco de pesca e, porventura, ventura, né, atravessa a linha do mar, pode contar que você vai receber tiros de Israel. Né? ou seja há um controle é, do espaço aéreo há um controle marítimo e sobretudo um controle terrestre executado pelo quarto maior exército do mundo né? é, não sei se todos sabem mas o, o exército de Israel é o quarto maior exército do mundo né? é, geralmente os soldados eles têm que é, ficar três anos cumprindo ah, o, né? não agora mas cumprindo né, o exercício na, no exército e são e são mulheres e homens, né? Isso é praticamente é, obrigatório que que todos os jovens depois dos de 18 anos entrem para servir o exército israelense ou as forças de defesa de Israel. Né? Bom, e aí eu só um pouco para finalizar minha fala, né? A gente já, mas é, o que que aconteceu nos últimos é, nos últimos fatos, né? Que está tomando a Palestina o Legenda também vai fazer um uma complementação, enfim. Mas, uh, a grosso modo, em resumo, né, o que aconteceu? Uh, o bairro de Sher-Jahar é um bairro palestino em Jerusalém Oriental. Né? Alguns não, não, não gostam muito que a gente use esse termo, porque a gente divide Jerusalém, né? Jerusalém Oriental e Jerusalém Ocidental, a Jerusalém Oriental, é, sim, supostamente seria dos palestinos, a Jerusalém é, ocidental seria dos israelenses, né, dos judeus, e a, também é chamado também como Jerusalém Antiga, Jerusalém Moderna. É interessante que as imagens que nós conhecemos de Jerusalém, né, sobretudo com o símbolo da Mesquita del Aqsa, ou a Mesquita do Domo Dourado, é a Jerusalém Antiga, né, a Jerusalém Sacra. Não é a Jerusalém moderna que geralmente aparece, né? Com construções modernas, prédios e tudo mais, né? A imagem que a gente tem, até na, que fica na nossa mente, é da Jerusalém Oriental, que onde estão concentrados uma boa parte de, de palestinos, né? Palestinos que foram expulsos de suas terras em 1948 e estão em Jerusalém. Bom, o bairro de sher tem uma média de 2.800 palestinos, tá? E nesse início, no início do mês de maio, eles foram, as forças de defesa de Israel chegaram com violência, expulsando, né, tanto as forças de defesa quanto os colonos, expulsando esses é, palestinos das suas casas, né. É interessante, né, as nossas lutas, elas estão, não estão distantes, né, existem é, o processo de colonialismo, o processo de ocupação da Palestina é semelhante também com o que acontece aqui no Brasil, enfim. Há trocas, né, trocas de informações, trocas políticas, trocas... Enfim, desde como os policiais chegam nas periferias cariocas e como é, os soldados israelenses abordam as casas palestinas, tem muita proximidade nas lutas, né? É, bom, mas ah, essa questão da, é, dessa expulsão de 550 palestinos de suas casas do bairro de Sheh-Jahar, claro, trouxe uma resistência. Né? Acho que é assim, nós aqui que somos militantes, né? imagina alguém chegar na tua casa, te violentar para que você saia da sua casa, alegando que a casa é deles. Né? Claro que vai haver um processo de resistência para que você não deixe a sua casa. Inclusive, é uma espécie de grilagem, né? é, os judeus israelenses, enfim, eles chegam, com um documento, um documento envelhecido, né, dizendo que, manipulado e envelhecido, dizendo que aquela terra ou aquela casa é de propriedade deles há alguns anos atrás. Né? Então, é um processo de grilagem, como também é feito aqui no Brasil. Né? E, e, nesse, e, e, essa, e essa tentativa de expulsão do, dos palestinos de Sheikh shahar aconteceu é, no mês de maio, né, onde está acontecendo o ramadã. E aí, que é o mês sagrado dos muçulmanos. E juntou que os, é, os palestinos que estavam rezando, orando é, em Jerusalém, eles resolveram permanecer é, em Jerusalém para apoiar a resistência dos palestinos que, estavam, na, que, estavam, tentando, né, que eles estavam tentando expulsar de suas casas. E aí começou aquele confronto em Jerusalém, né? mesmo porque é, Israel ele fechou o portão de Damasco, que é o principal portão que dá acesso a Jerusalém, né? e, e os que estavam em Jerusalém ficaram para apoiar os palestinos que estavam resistindo é, em Shejarrar E aí toda essa situação começou. Né? Bom, é, o Hamas também, como uma forma de resistência né, a esse processo também começou a, a jogar foguetes, enfim, para, como uma forma de atacar é, Israel e se defender do que Israel estava cometendo com os palestinos em Jerusalém. E estamos nesse massacre né, até o momento atual, uh, ainda não houve uma, uma, uma trégua, né? o mundo está pedindo uma trégua, já um cessar-fogo disso tudo que está acontecendo, mas, resumidamente, foi isso. Então, assim, tentativa de expulsão de palestinos, a resistência dos palestinos, o início do confronto, né, e Hamas também fazendo a sua, a sua parte no sentido da, da, da defesa né, do, dos, dos palestinos que estavam sendo atacados em Jerusalém. Esse é o um resumo da história, uma história que ainda é, já gerou... É, uma, enfim muitos mortos né é, centenas de mortos milhares de feridos e enfim é, definindo mais esse massacre esse massacre na Palestina iniciada por aqueles que resistiram a não serem expulsos de suas casas né na verdade teve o tribunal o tribunal israelense ele chegou a fazer uma espécie de acordo dizendo que os palestinos teriam que pagar um aluguel para os futuros judeus que iriam permanecer nas suas casas, né, assim, para ser uma um acordo, né, uma, não vamos tirar vocês à força, mas enquanto vocês permanecerem nas nossas casas, acho que vocês vão pagar um aluguel para nós, que somos os supostos proprietários dessas terras, né, que seriam os israelenses, né, então isso é mais um, um absurdo, né, dessa expropriação e do colonialismo israelense sobre a Palestina, tá bem? Eu acho que eu encerro por aqui, vou dar continuidade aí para o Tá? Espero que tenham compreendido 20 minutos, é pouco tempo, mas deu para... Legal, Ajan, muito obrigado pela sua fala, quem pegou a roda aí, nessa altura, estamos aqui, eh, batemos um papo primeiro com a Jan, que abriu a nossa conversa aqui, o tema são os ataques proferidos por Israel contra os palestinos, e agora eu vou passar a palavra para o professor Legen, que vai fazer a sua fala inicial, pode abrir o, o seu áudio? E Boa noite, Legenda. Fique à vontade, seja bem-vindo. Boa noite, camarada, companheiro Adriano, a Jan, quanto tempo. A Jan me ajudou nesse meu livro aqui, sobre a história da Palestina, mas eu vou só mostrar porque já está esgotado, não tem... Ela me ajudou a atualizar um dos capítulos mais importantes do livro, né? que é toda a cronologia histórica da, da Palestina desde lá atrás e a Jô é uma uma grande companheira militante, né? Ela tem uma consciência bastante elevada, um domínio do tema, né? Pra Jô eu na idade dela não tinha essa consciência toda. <risos> então, mas eu agradeço ao CCV a oportunidade é, para atualizar algumas coisas que porque eu fico com os jornais israelenses abertos na tela aqui o dia inteiro e dois jornais libaneses, o al mayadin e o Al-Manar. O Al-Manar é, é do Hezbollah e o Mayadin é da esquerda libanesa. Né? É, tem influência do partido lá, do Partido Comunista. E os israelenses são os maiores. Né, que, é, eu, alemão falo árabe, mas a versão que eu leio deles é inglesa, não é hebraico, eu não tenho um domínio quase nenhum. Né? Que é o Haaretz, que é o maior jornal, muito equilibrado, é o Estadão de lá, né, faz oposição ao Netanyahu, o que só tem a versão inglesa é o Times of Israel, né? e o Hediot Arachlanot, esse tem várias várias línguas. né? Bom, o maior livro que eu reputo, assim, que você possa estudar em maior profundidade a questão é, da origem do sionismo, da causa palestina, infelizmente é o único livro de um grande... É, filósofo francês, que é o Roger Garrody, que foi do Partido Comunista Francês durante décadas. Ele acabou tendo divergências, não chegou a ser expulso, mas é, naquele maio de 68, na França, em 69, ele deixou o partido e se converteu ao Islã, né E o principal livro dele tem mais de 20. Né? Quase todos traduzidos para o Brasil. O único não traduzido... Limite fundadores de la politique israelienne Os mitos fundadores da política israelense Ele publicou esse livro em 96 E em 98 ele foi condenado por antissemitismo Eu não sei se chegou a ser preso, né? Mas ele é um livro basilar, né? Porque ele nega os mitos, as mentiras históricas Que não são históricas, né? que os sionistas contam, até bem antes de Basileia, né? porque o sionismo ele se consolida em 1897, mas ele vem de meados do século, do século XIX, e ele tem bem no século XIX, caminhando paralelo, o que depois hoje nós chamamos de sionismo cristão, muito forte também. Né? São interpretações do Novo Testamento, especialmente do aquele, é, o evangelho, não é evangelho de João, provavelmente escrito por João Batista, tem um tema aí que usa, é o fim do mundo, apocalipse, né? É, eles pegam um pedacinho ali desse apocalipse de João, né? não se sabe se é exatamente o João Batista, né? E ali está dizendo assim, que a segunda vinda do Messias, ela está relacionada com um momento em que o povo de Israel, que eles, antigamente israelita, nada tem a ver com os israelenses de hoje. Né? É, quando os, os israelenses, os judeus da atualidade, eles voltarem a controlar Jerusalém. Né? Então, o sionismo cristão, né? a tribulation, tri, é, as tribulações, né? é, eles, então, quanto mais os judeus tomarem conta de tudo ali, para eles é o sinal da maior proximidade que Jesus voltará novamente. Então, eles fazem de tudo no mundo em defesa, né? Dos de Israel, de e, e são antipalestinos, né? Então, esses caras eh, que não tinham esse nome, né? Em meados do século 19 e no Brasil hoje esse que se apresenta como nosso presidente, né? Um farsante, né? Um um fraudador, né? um fascista, a gente evita usar o nome dele, ele é um grande exemplo de sionista cristão. Ele não é um expoente, porque ele é burro, né? é idiota, vamos usar o termo melhor no sentido de Dostoyevsky. Né? Então, ele é um idiota. Então, ele não sabe o significado disso. Mas ele faz o jogo dos, dos sionistas. Né? O grande é, é, é, sionista cristão no mundo perdeu a eleição fragorosamente para um católico da linha do Papa Francisco, que aliás o Papa Francisco reconheceu o Estado da Palestina, né, que é o, o Joe Biden. Né? O Biden deu uma surra de 7 milhões de votos de diferença, uma derrota não só para o fascismo internacional, para a extrema direita, mas uma derrota para o sionismo internacional. Mas não estão mortos, estão muito vivos no Brasil eles têm os representantes, né? Marcos Feliciano, deputado, né? e o chefe dessas igrejas neopentecostais, né? no né? Edir Macedo, vive uma judaização acelerada. Né? Ele usa kipá, ele usa a estola rabínica, ele... o... a barba dele é... Né? Então ele e, e, e ora num templo de Salomão, né? que é uma fraude, porque não existia o templo de Salomão, não há nenhuma... Nenhum vestígio histórico, não é um vestígio geológico, nem do primeiro, nem do segundo tempo, com todo respeito aos cristãos, judeus, e aí que acreditam nisso, mas essa não é opinião minha, essa é a opinião dos historiadores israelenses, especialmente o, o Joe Might, que é o maior historiador, né? não há nenhuma prova de, de nome algum, figura alguma do Velho Testamento que possa ser comprovado, Historicamente, ponto página 108. Se quiser, eu leio para vocês aqui, né? Então, não é opinião minha. Então, o sionismo, esse sionismo é, é, é, é forte do ponto de vista judaico, né? Os caras têm uma grande influência no mundo, não é Mas eles têm o apoio do sionismo cristão. O que diz o livro de de Gaudi. Bom, o com algumas palavras que talvez na época possa ter chocado muito, ele nega Shoah, né? Shoah em hebraico é o holocausto, né? Mas não é que ele nega o holocausto, ninguém nega a existência de perseguição a judeus e que foram presos, que foram queimados, mas não foram só eles, comunistas, cristãos, ciganos, deficientes físicos, deficientes mentais, eles queimavam todo mundo, né? Pô, matou 6 milhões de judeus, não é? Mas 6 milhões de judeus era a população total dos judeus no mundo em 1933, né? De 1933 a 39. Mas não é o problema de matou 6 milhões ou matou 500 mil. Se matasse um judeu, nós seríamos contra. Nós não somos antissemitas. Nós somos antisionistas. Temos que tomar muito cuidado, porque tem gente até na, nas nossas fileiras que às vezes dá uma, uma escorregada. O problema qual é? O problema é que acho que de cada 100 pessoas que se dizem de origem judaica ou de ascendência judaica, os 90, 95 são sionistas. Mas tem os que não são. Né? E entre os que não são, muitos dos ortodoxos estão do nosso lado. Né? Ortodoxos, aqueles dos, das trancinhas, do chapéu preto. Né? Uma, a corrente mais expressiva deles é o naturei carta. Né? Se quiser procurar no o site deles é NKUSA. usa naturecard united states of america nkusa.org você vai ver lá você vai achar que está entrando na página do, do fatar né da lp né abraçado com arafat os caras estão lá do lado dos palestinos na luta eles negam o israel o israel terreno né o israel é o israel é o israel espiritual não é o bíblico Por quê? tem um intelectual é, judeu, é, vamos usar o termo intelectual israelense, né, que é o Shlomo Sand eu recomendo os dois livros dele já traduzidos, o terceiro ainda não tem tradução, que é a invenção do povo judeu, né, e o segundo a invenção da terra de Israel, né, ele deve ser hoje o, o, o israelense, né, vamos dizer, ele, ele nos reconhece como judeu, ele deve ser o, o israelense mais odiado lá de Israel. Mas ele mora lá ainda. Diferente de Fulkenstein e Lampapé, essa turma teve que sair de lá, porque senão os caras... Né? Gideon Levi está lá ainda. É até colunista do, do Haaretz, né? mas ele é muito crítico. Vou ler aqui, um, se tivermos tempo, vou ler alguns um, um, um trechos do, do artigo dele de hoje. né? Gideon Levi. Né? Bom, tem vida inteligente em Israel, viu? Não penso que ali é... Mas, infelizmente, a esquerda israelense, somado tudo com os árabes, né? somado tudo, dá 25%. Nós somos fracos lá, como aqui no Brasil. Né? É, aqui no Brasil, somado 10 partidos, né? que vamos dizer assim, progressista, não vamos usar o termo de esquerda, porque tem gente entre nós aqui que acha que PDT, PSB e Rede não são de esquerda, nem de centro-esquerda. Né? Mas somar aqueles quatro pequenos partidos, nanicos, né? o P PCB, PSTU, PCO, PSOL, PC do B, PT e esses três, são 10. Somado tudo, eu escrevi um artigo analisando a eleição do ano passado, somado o voto vale, de tudo que essa turma toda teve aqui no Brasil, deu 20,1%. E o resto é o quê? Ah, centro. O que é centro? É direita, extrema-direita, extrema-extrema-direita. Israel é muito parecido. Somado lá o o Avodá, que é o, é o Labor, somado lá o, o Meret, somado lá a Joint List, somado lá o Raham Árabe, somados meu amigo, dá 22, 23%. Agora, no outro campo de lá, em Israel, né, que, por exemplo, o Lapid, esse pessoal chama ele de centro, né, mas ele é, na verdade, o centrão de lá, ele é a direita. Mas é uma direita que quer dialogar com os palestinos. Agora, nesse contexto hoje, eles estão... É, eu não estranharia se o Netanyahu, que perdeu a chance de formar governo, está na mão do Lapid hoje, eu não estranharia se o Netanyahu voltasse a ser a alternativa, alternativa. Né? Porque um dos partidos que pode ser fiel da balança, que é o extremíssima direita, fascista, o partido Yamina, do Naftali Bennett, eu não estranharia se ele... Aliás, ele sinalizou já voltar para o Netanyahu, porque ele está no bloco anti-Netanyahu, mas já deu uma... Ele tem só sete, não é suficiente ainda para o Netanyahu formar governo. Mas é uma situação muito delicada lá, né? Bom, esses fundamentos que eu falei para vocês, não é só negar o, o holocausto. É, um dos, uma das maiores mentiras, a Xan já falou, né? É, dar uma terra sem povo para um povo sem terra. Mas é, essa é, não é o maior dos mitos. Eu, o maior dos mitos eu acho que é o... Eles falam como o segundo, para mim, o maior dos mitos, que é o segundo, é, para mim, é o primeiro. Os judeus são um povo eleito por Deus. E Deus deu a terra para eles. Olha, eu não tenho nenhum Deus. Respeito todos, né? são uns três ou quatro mil catalogados. Né? É, eu acho que cada Deus deve, de fato, proteger o seu povo. Tá? Mas agora, na minha cabeça, de um ateu científico, é estranho a figura de Deus corretor de imóveis, né? Mexe com terra, eu te dou uma terra aqui, uma terra ali, né? Bom, ainda assim, nada contra que Deus proteja o povo que acredita nesse Deus, né? Que, aliás, tem vários deuses na, dos judeus no Velho Testamento, né? Ele é, ele é Yahvé né? Ou ele é Elohim? Porque são várias... Eles acham que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, não foi, foram quatro escolas quatro escolas rabínicas elas não se conversam entre elas é muita contradição e Elohim ou El era uma divindade cananeia não era uma divindade hebraica né vamos deixa isso para lá senão aí confunde muito né então é, nada contra que deuses ofereçam terra ofereçam um futuro brilhante para os seus povos e tal mas não a minha terra não a terra dos meus avós eu não posso aceitar não é isso não era uma terra sem dono, era uma terra com muito dono. Eu tive três vezes na Palestina. Todas as três eu tive, eu tive uma eu entrei por. É, a gente fala Israel, mas não tem Palestina no mapa, né? Quando uma, uma vez eu entrei por Tel Aviv e duas pela Jordânia. Eu recomendo entrar só pela Jordânia, por favor. É, três horas de, de interrogatório para Tel Aviv e chega até nove horas, na lição, né? Se você conseguir entrar, às vezes é os caras te mandam de volta, você nem passa na catraca. Né? Mas é a vontade que deu quando o avião falou: ah, vamos instantes pousar no aeroporto, David, Ben Gurion, Israel. Não é a vontade de falar: escuta, eu não estou indo para Israel, estou indo para a Palestina. Mas não tem jeito, né você tem que descer ali e tal. Então é, é, é uma situação é, muito conflituosa, ali, muito tensa. Então uma dessas. Das três visitas, duas eu visitei, uma aldeia chamada Nabissaler. E tive com o líder deles lá, é, é, Tamimi, a família, né? Aí perguntei para eles assim: é, um, máximo 500 famílias, coisa pequenininha, né? É, quanto tempo vocês moram aqui, seu Tamimi? Ele falou assim: é um, acho que uns 5 mil anos, mais ou menos. <risos> Eu vou para o Brasil aqui 500 anos, não, mais ou menos uns 5 mil, né? A cidade mais antiga do mundo chama-se Jericó, né? Joga no Google lá, que é, o... que é o novo oráculo moderno dos tempos, né? Antes o, Aristót o... o Sócrates consultava o, or... o oráculo lá de Delfos, sabia tudo, né? Agora é o Google, né? Pergunta lá, qual é a cidade mais antiga? Você vai ver, Jerusalém, 11 mil anos. É... Jerusalém não é a mais antiga, Jericó, 11 mil anos. São várias Jericós, né? São várias camadas, mas no mesmo lugar, né? E teve a, a, a Jericó a morada, né? Que não caiu, evidentemente, por causa das trombetas como está lá, aquela lenda no Velho Testamento. Bom, então, eu queria atualizar vocês, eu sei que já falei muito, mas eu peguei notícias quentes aqui, em primeira mão, para dar aqui para o nosso amigo... Adriano, e esse trabalho bonito que vocês fazem, eu acompanho, né? Vocês, mais bem antes das lives ficarem, <risos> ficarem famosas, né, Adriano? É um bom trabalho que vocês fazem, né? Então, se tiver tempo, né, hoje é o nono dia do conflito, né? E, como disse também a Jana, nós temos que tomar cuidado com a linguagem, né? Não é um conflito palestino-israelense, é um conflito de Israel contra os palestinos. Os palestinos são oprimidos. Israel é opressor. O, o, o, os palestinos é que resistem. Israel ataca. Aí eles dizem que Israel tem o direito de responder. Né? O direito de defesa. Mas como defesa? Uma defesa... Não são dois iguais. É um que ocupa... É a mais antiga ocupação moderna de um povo por outro, de uma potência por outra. Não tem outro... O que existe são povos sem terra. Eu sou, a minha origem não é propriamente árabe, eu sou semita, eu sou assírio, né? Mas eu sou um assírio arabizado, né? assírio sírio. Eu sou uma etnia dentro da Síria, né? Os judeus estão no ano 5.781, o meu povo está no ano 6.771, mil anos antes. Nós somos uma, o calendário mais antigo da Terra, né? Então, nós somos semitas, né? Então, você, você tem essa situação ali, naquele aquele conflito, é, moabitas, cananeus, amoreus, né, são muitas etnias, todas semitas. Nós não podemos ser antissemitas, porque nós somos semitas, eu não posso ser contra mim. Né? Então, não caio nunca nessa de é, sejam antisionistas sem ter medo como diz o Robert Fisk, que é o maior jornalista, acho que morreu faz pouco tempo, não tenho certeza. Morou 30 anos lá em Beiruto, não fala uma palavra em árabe, mas é o maior especialista. E um artigo dele grande, que eu, que eu publiquei num livro anterior meu, que é sobre Gaza, esse livro aqui está em catálogo ainda, se alguém tiver interesse, Esse foi o terceiro massacre. É, esse atual massacre que Israel está fazendo é o sétimo em 15 anos, começou em junho de 2006. Esse aqui foi o terceiro. Dezembro de 2008 a janeiro de 2009. 28 dias, eles mataram 4 mil palestinos. Aqui foi 250 só. sem mulheres e crianças. Em nove dias de conflito. E não vai parar o conflito. Agora, qualquer que seja o desfecho, eu já sei o resultado. Israel será derrotado está sendo derrotado. Os palestinos vencerão. E eu quero dar uns dados para vocês aqui, que eu peguei hoje. A operação dele chama Guardião dos Muros. E um guardião, que muro, não sei. Né? Esse ataque é, propiciou é, o, o, o, o ataque que eu digo, o é um ataque de Israel aos palestinos. Hein? Esse negócio dos foguetinhos que eles soltam lá, fogos caramuru, rojão, né? Caseiro, fogos caseiro fabricação caseira, fabricam no túnel. Né? A cratera que faz um, um foguetinho daquele quando cai lá nas cidades, e cai muito. Eles estão dizendo que o Iron Dome está barrando tudo, barrando nada. Né? A cratera é do tamanho de uma bola de futebol. O míssil que ele solta em cima de gás é outra, a cratera é do tamanho de uma quadra. Né? Então, no... Ah, já falou o quarto maior exército, é o quarto mais poderoso exército, não é um quarto maior em número. Eles têm 400 mil, é, 400 mil soldados, né? O Paquistão tem mais do que isso, Coreia do Norte. Então, não é em termos de tamanho, mas é o, é o mais poderoso. Só perde para os Estados Unidos, para nessa ordem, Estados Unidos, é, em termos de poder e tamanho, né? Que é a Rússia, que era a antiga União Soviética e já a China, né? Então, é. Eles prestaram um serviço para os palestinos. Eles unificaram toda a resistência palestina. Não é só o Hamas que resiste. Eu tenho é, opiniões diferenciadas com o Hamas. O Hamas não é da ULP. Eu sou da ULP. A ULP é um movimento laico. Né? O Hamas não é um movimento laico. O Hamas é um movimento religioso. O Hamas tem ligações históricas com a Irmandade Muçulmana, que eu sou oposição, a Irmandade é pró-Estados Unidos, a Irmandade é anticomunista, eu não, eu, eu sou comunista, né? O Fatah, tem uma parte do Fatah é comunista, o Partido Comunista Palestino está dentro da OLP, então tem tenho divergência, mas eu respeito. O Hamas tem uma tática, a OLP tem outra tática. O Hamas não reconhece Israel, o Hamas não abriu mão da luta armada, né? Eu respeito, mas eu discordo, né? É, eu acato a orientação da OLP, no seu congresso histórico de Argel, 15 de novembro de 1988, eles, depois de 48 anos de existência de Israel, que a OLP negava o tempo todo, eles decidiram reconhecer Israel e passar a defender a solução de dois estados de, para dois povos convivendo lado a lado. A, a mim, eu sou, eu não gosto do termo intelectual, eu sou um pensador, um estudioso, mas eu tenho o meu lado militante. E o meu lado militante é eu apoio aquilo que a liderança palestina decidiu. Não, mas não vai dar certo. Mas eu, Enquanto a OLP não mudar de posição, eu vou defender essa posição. Porque essa posição é da ONU, a posição é do Conselho de Segurança. Essa posição é dos Estados Unidos. Essa posição é do Biden. Né? E é dos republicanos também. É de todo mundo. Mas por que, que não cria, então, esse Estado da Palestina? Porque o sionismo ele determina a política externa dos Estados Unidos, é mais forte. Né? É, bom, aí você pode me pedir minha opinião pessoal, mas vai dar certo isso? Outra questão, eu dou uma opinião pessoal. Né? Como militante, eu apoio o que os palestinos decidem. Não cabe a mim, como, aliás, muitos grupos aqui no Brasil, políticos, acham-se no direito de dizer o que os palestinos devem fazer. Não pode ser dessa maneira. A minha corrente política, marxista, leninista, nós não ingerimos na tática e na orientação interna de nenhum partido em lugar nenhum do mundo. E eu tenho restrições ali, à tática de alguns partidos comunistas aí, em vários países. Não vou aqui dar o nome, né? porque eu já visitei, já os visitei, mas jamais emitirei uma opinião desse tipo. Nós temos os nossos fóruns para fazer isso. Né? E a autonomia. Né? E eu não vou fazer isso com a OLP. Agora, a minha opinião pessoal eu tenho. A proposta de dois Estados está enterrada. Não tem como ela viabilizar. Em que, em que extensão territorial nós vamos construir o Estado da Palestina? 8% que sobrou? É inviável o Estado da Palestina. Mas enquanto a LP não mudar de posição, eu não mudarei. Bom, é, sabe quantos foguetes foram lançados? Em nove dias? 3.200. Não são mísseis foguetes é uma coisa, míssil é inteligente. Foguete solta, ele não sabe onde cai, <risos> mas cai, porque ele não, ele não fica no espaço faz tempo, né, o tempo todo, acaba o combustível, mas ele uma parte está sendo abatido de fato, mas não no índice de 90%, como eles dizem, 60, 70. A estimativa é que mil, mil foguetes caíram em solo, mas aí eles, eles caem em solo descampado, terreno baldio, mas, meu amigo, Tel Aviv, capital do país, perto de Gaza. Ali tudo é perto. Né? É, nunca teve chuva de mísseis na cidade, na capital do país. O aeroporto internacional de Ben Gurion jamais foi fechado, jamais a sirene de míssil tocou e jamais o um míssil caiu no aeroporto. Dessa vez aconteceu tudo isso. Ah, e jamais uma, alguma companhia aérea suspendeu o voo para lá. Tem várias que não estão voando para Tel Aviv. Isso é um é um fato novo, não é? Qual é o outro fato novo? Israel está apavorada. Israel está com os nervos à flor da pele. As imagens de destruição, Sderot, Askelon, Lod, as imagens não chegam para nós a não ser nos videozinhos que nos vem pelo Zap, né? Pois a mídia eles estão sob total censura. Não é censura de alguém que impõe. É autocensura do dono da, do programa. Né? Não pode passar. Mas acho que nós recebemos, é apavorante. Diz isso. É, é, é, a Jan é psicóloga. Dizem os psicólogos que o som mais apavorante que tem é da sirene de bomba. Oh. Então, tem israelense morrendo do coração. <risos> então, apavorante. Porque, quando toca a sirene, você não sabe onde a, a bomba vai cair. Pode ser na sua cabeça. Então, está à beira de um ataque de nervos. Acho que já não é à beira, não. Acho que já teve o ataque. Está tendo o um ataque de nervos. Né? Eles estão muito apavorados. Tanto que semana, semana que passou, o Netanyahu fez uma visita relâmpago. que a mídia não noticiou, ele foi para o Cairo falar com o Sisi, Faz favor, pede para a sua turma lá. a é né? O Hamas. né? Não, é, o isso não é da, mas ele tem influência, etc. Né? É, e aí a fronteira de Rafah ali, né? ele fechou para ajudar Israel, né? mas tem milhares de caras na fronteira louco para entrar. Né? E na fronteira do sul do Líbano, e na fronteira da Jordânia, está tudo ali esperando a ordem de comando para entrar. E o Hezbollah não disparou o um míssil ainda. A resistência dentro da Síria, paralela ao exército, não disparou nenhum míssil ainda. E o Irã? O Irã não disparou nenhum míssil ainda. Não sei se vai disparar. Mas pode disparar. Aí, meu amigo, não há guarda-chuva de Iron Dome, que é cúpulo de ferro, que vá segurar. O a estimativa do Ramar, ninguém sabe quantos mísseis eles têm. Eles têm 15 mil. Então eles têm estoque para cinco vezes o que já dispararam. Israel, será que tem estoque suficiente? Porque o Iron Dome, para ele abater um desses mísseis, ele dispara sete. Aí é mísseis. Porque aí é inteligente. Aí ele segue né, o ar quente do foguetinho lá. O, o, o rojão Caramurudo. é, Então ele é, é caro. Custa 60 mil dólares esse míssil, E sabe, para cá bater um dos palestinos, ele tem que disparar sete. 3 mil... Eles dispararam 22 mil. Eu fiz a conta hoje. 1 bi 300 milhões de dólares. Em nove dias eles gastaram. Todo o Iron Dome para ser instalado custou 1 bi. Já gastaram 1,3 aí para bater os 3 mil foguetinhos lá. E tem uns 12 mil de estoque ainda. Mas tem uma questão. Israel tem estoque suficiente para repor? Acho que não tem. Bom, é. Aqui eu quero dar uma opinião que é polêmica. Eu sei que, talvez até os companheiros do CCV, é, Biden não é a mesma coisa que o Donald Trump. É uma posição de um marxista-leninista, convicto, dialético. Está cheio de... Cheio, não digo, mas tem uma parcela nossa da esquerda. É a mesma coisa, é a mesma porcaria, não vai mudar nada. Mudou muita coisa. Mudou internamente, está mudando internamente. E está mudando externamente. Agora, é evidente, alguns na esquerda, eles, como eles é, estão errando a análise de que é a mesma porcaria, e o Biden está deixando muita gente de queixo caído, ele está ultrapassando Roosevelt, está sendo mais keynesiano que Roosevelt, não vamos entrar nos detalhes, né? E mesmo na política externa, a volta ao acordo do clima, a volta para a OMS, etc, etc, a retirada de tropas, a olho e nada disso diz que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Ele é católico, ele segue o papado de Francisco. Né? A imprensa americana diz que ele hoje está mais à esquerda que o Bernie Sanders. Então... Eu recebi parte de nós da esquerda para fundamentar as coisas que a gente gostaria, nós também fazemos fake news. Acho que nós não devemos agir assim. A verdade é revolucionária, nós devemos falar a verdade. Eu recebi um meme, que é o Netanyahu, de pé do lado dele, na Casa Branca, Netanyahu assinando um livro. E o título do meme é assim, Biden autoriza 700 milhões para bombardear a Palestina. Isto é uma mentira histórica. É verdade. Esse valor, 730, é verdadeiro. Ele foi solicitado à Câmara dos Deputados, não foi pelo presidente, foi aprovado pela Câmara e a, o pedido entrou dia 5 de maio. Aliás, uma data muito estranha. Dois dias antes de fecharem a laxa. Que foi, depois de chegar a, a laxa, foi também o estopim, né, no dia do... do que quebra o jejum, que eles encerram aquele mês de jejum, que faz festa, que o muçulmano vai orar na sua mesquita. Pô, o Netanyahu fecha. Dois dias antes ele pediu 735 milhões de dólares para comprar munição de precisão. Não é? não, mas a mentira não é esse o problema. A mentira é que o Netanyahu não visitou a Casa Branca. Netanyahu não arredou, arredou, o pé de Tel Aviv para ir clandestino pedir, por favor, para o Cícero ajudar a parar os mísseis. Então não dá para trabalhar com mentiras, né? Bom, agora tem que ter verdade. Ontem, ontem o Biden deu três telefonemas para o Netanyahu e um para o Mahmoud Abbas. Os três telefonemas que ele deu para o... Isso não sou eu que estou dizendo isso aqui, é o Jornal de Israel, de Israel que está aberto aqui. Ele, pedi, ele exigiu que o Netanyahu peça um cessar-fogo unilateral. E vai acontecer. Agora, se aconteceu um cessar-fogo negociado, também é derrota de Israel. Mas é possível que até quinta o cessar-fogo seja unilateral. Eu não sei se ele pediu ou se ele exigiu. Porque mesmo ele exigindo, há um debate entre intelectuais dos Estados Unidos se um dia vocês quiserem ler esses autores aqui são os melhores que estudam o lobby judaico nos Estados Unidos, né? Meshmeyer e o Stephen Walt, né? Quem é que manda na política externa de quem? Estados Unidos manda em Israel? Ou Israel manda nos Estados Unidos? Eu acho que Israel manda nos Estados Unidos. Então não dá para dizer assim que Netanyahu ligou e exigiu o cessar-fogo. Eu ainda digo assim. Então ele ele pediu. Por favor, faça isso. Você está me complicando. Sabe por que está que complicando? Olha aqui o que diz o Alan Pincas, é um dos colunistas mais importantes do Haaretz. Biden desperdiça o seu tempo na Palestina e Israel e isto não o está deixando feliz. O cara tem 120 dias de governo, tem que cuidar de um monte de coisa, aí vem isso aí. né Ele falou com, com o Bibi três vezes. O autor aqui diz que ele exigiu que Bibi pedisse o cessar-fogo. Eu acho que ele não usou esse termo. Há uma pressão que o Biden recebe dos democratas nos Estados Unidos e da comunidade internacional. E os bastidores da diplomacia dizem que é um momento de ponto de inflexão que vai mudar e não dá mais para a relação Israel-Estados Unidos ser da forma como foi até hoje. Mais do que isso... Israel passa a ser para os Estados Unidos um peso que eles jamais sentiram até hoje, mas é um peso que não é um peso econômico dos três Bipurana a fundo perdido, que é o Congresso que aprova isso. É um peso moral. É um peso de quem tem 200 crianças presas política, É um peso de quem pega a mulher pelo cabelo e arrasta. Não está dando mais. Por quê? Mesmo que a mídia corporativa controle a notícia... Pô, mas os videozinhos que a gente recebe revoltam todo mundo. né? Quem é que não revolta uma criança sendo presa por 20 policiais? De olhos vendados. Né? Bom, é, é preciso também dar uma opinião aqui né, de um outro colunista muito importante do, do Haaretz, né? que é o Aluf Ben. Aspas a frase que eu vou ler para vocês. Esta é a operação contra a Gaza, mais fracassada e inútil em toda a história de Israel. E ela deve acabar imediatamente e unilateralmente. Então, você veja a situação política aqui. Esta agressão é a sétima em 15 anos né, que Israel está vivendo. Jamais antes na história nós podemos... Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo que é isso que os nossos amigos que dizem que é a mesma coisa, né? o Biden vai... Olha, é, um, é uma ladainha que vai ficando cada vez mais um contorcionismo político para esses que dizem que é a mesma coisa, porque não está dando mais para dizer que é a mesma coisa. Agora, a minha posição de marxista, de dialético, marxista-leninista, viu, Adriano? Com, com, muito, com muito orgulho, cada dia mais leninista, viu? estou dando um curso de Leninismo na 16ª aula, eu li todos os 10 livros do Lenin que tem a tradução aqui, no, né, que já tinha lido na juventude, eu li tudo de novo. Rapaz, estou assim, temido de bala, viu? Esse velho não era brincadeira, não. Né? Então, por que, que isso está acontecendo com o mundo? Tem que ter uma explicação. E se o Biden for essa surpresa que já está sendo até agora, inclusive na política externa, entendam bem, não é porque ele é bonzinho, porque a função dele é lutar pela hegemonia do imperialismo estadunidense, a função dele é destruir a Rússia, é destruir a China, é conter o avanço dos pobres, essa é a função do chefe do império, ele não é só o presidente de um país, ele tem dupla função, ele é chefe de um império, mas ele já não consegue mais fazer isso, porque ele não quer? Não, ele quer, mas ele já não consegue. E por que ele não consegue? Por causa do avanço da luta dos povos no mundo inteiro. Não estão vendo isso? Colômbia, Bolívia, Argentina. O Brasil não vamos ganhar no primeiro turno. Com o Lula. Você é por pessoal mesmo, PC o PCdoB não tomou ainda a decisão. Mas não tenho dúvida que, que posição eu tomará, né? o mundo está mudando. Mas mudando de o que para quê? Mudando de um mundo que era unipolar em dezembro de 91. Acabou a União Soviética. Para mudando para onde? Para o mundo multipolar. Nem a unipolaridade acabou, porque eles são muito fortes ainda, nem a multipolaridade se consolidou. Por isso chamamos de mundo em transição. E a história mostra. Em momentos de transição, o mundo fica muito quente, a Terra treme. Lembra no século XVIII? Revolução francesa, revolução inglesa, um pouquinho... francesa, é, americana, a, a, a, a inglesa foi um pouquinho antes. Já era capitalismo. Então foram revoluções que, digamos assim, trocaram classes no poder, mas não mudaram o sistema econômico. É o que está acontecendo hoje. Capitalismo em crise, se é terminal ou não, não sabemos, mas é uma crise muito maior que a de 2008 provavelmente maior do que a de 29, né? mas não sei se é a última. Mas é uma crise, o sistema capitalista. No entanto, a crise é geopolítica. Eles já não podem controlar o mundo como controlavam há um tempo atrás. A Rússia está com os dois pés no Oriente Médio. A China meteu os dois pés agora no acordo com que ele fez com o Irã. de Meio trilhão de dólares por 25 anos. Lembra que o ano passado a Venezuela que parou de, de refinar combustível, a Venezuela não precisa de petróleo, que ela tem a maior reserva, mas ela precisa de combustível, que não tem insumos, não pode importar e não tem peças de reposição. E ela está sob sanção, não pode comercializar o seu petróleo, nem o Irã pode. Estão sancionados. Sanções ilegais, mas funcionam, dificultam, arrebentam países. Aí o Irã manda cinco superpetroleiros, lembra aquele episódio? Dois milhões de, não é de petróleo, gasolina refinada. E o quinto superpetroleiro, alimentos e peças para as refinarias voltarem a funcionar. Lembra disso, Adriano? Acompanhou isso no ano passado? A Xan, lembra desse episódio? Virou capítulo num livro, deixa eu já fazer propaganda, saiu aqui semana passada, meu novo livro, Conflitos Internacionais. É um capítulo do livro. Nós não aquilatamos o significado do envio daqueles cinco navios na quebra da hegemonia do imperialismo estadunidense. O Armirante Faleo, que é o da quarta frota, impôs bloqueio naval à Venezuela. Vocês sabem disso. O mar do Caribe, nada pode entrar na Venezuela. E a hora que o Irã anunciou que ia mandar ajuda, solidariedade internacional revolucionária, e tem gente entre nós que torce o nariz para o Irã, não, Irã, o Irã é um, um país revolucionário, anti-imperialista. Quando o Irã falou, vou mandar cinco navios, o que, que o almirante falou assim? Eu vou aprender todos eles. <risos> passou o primeiro assim, ó, por barba, nas barbas do almirante, não sei se ele tem barba. Passou o segundo, passou o terceiro, quarto, quinto, e não aconteceu nada. Por quê? Porque ele não quis? Não, ele quis! Ele anunciou, saiu no New York Times, a navios serão apreendidos. Descarregou tudo, voltou, já voltou de novo. O Irã criou uma rede de supermercados no, na Venezuela. Mas ele não aprendeu porque não quis. Não dá mais para aprender. A Rússia está dentro da Venezuela. O sistema S-400 de proteção antimísima Deixa o Iron Dome no chinelo. Deixa os patriots que guarda, entre aspas, protege, entre aspas, a Arábia Saudita. Os patriots estão falidos, não seguram mais nada. A resistência Houthi no Iêmen. Lembra? Os guerrilheiros Houthi. Eles falam, ah, são shit, Não importa se são chites, são sunitas, são guerrilheiros que lutam contra a Arábia Saudita dentro do Iêmen. Eles controlam a capital sana mas não controla o país inteiro. Soltaram um dronezinho, um dronezinho de 10 mil dólares. Isso foi seis meses atrás, não sei se eles acompanharam. O dronezinho atravessou todo o deserto, a Arábia Saudita é grande, né? 4 mil quilômetros, não foi abatido por nada. Ele. 300 bilhões de dólares de armamento americano. Patriots foram disparados e o dronezinho não parava. Caiu em cima da segunda maior refinaria da Aranco parou a produção saudita de petróleo uma semana. Ah, mas o Irã que deu... É, ser é drone feito em casa, é caseiro, 5, 10 mil dólares. Então, este é o mundo que nós estamos vivendo. E nós temos que entender que isto que está acontecendo na Palestina é irreversível. Eu não sei se é irreversível a derrota histórica, estrondosa, se vai acabar Israel ou não. Eu não defendo o fim de Israel, eu defendo uma solução negociada, se não der certo dois estados, tem que pensar em outra alternativa, né? mesmo no campo de, de... Se for um estado só, temos que pensar. Que nome vai ter? Palestina? Bom, você fala que é Palestina, você vai jogar todos os judeus no mar e afogar todos eles. Eu não quero fazer isso. Tem que voltar para os países aqueles que não são originários. Porque os judeus originários que estavam ali, eles viveram viver em paz a vida inteira. Os muçulmanos não têm nada contra os judeus. Aliás, é o contrário. O verdadeiro muçulmano é dever primordial, porque eu também leio o Corão. Não é só o Velho Testamento que tem que estudar. É dever do muçulmano proteger cristãos e judeus, sinagogas e igrejas. Porque se não fizer isso, ele não é muçulmano. Esse que se apresenta como Estado Islâmico, não é nem Estado, porque não manda nada. Né? E não é islâmico, porque o Islã não pode cortar a cabeça de cristão. Ele está contrariando os ensinamentos. Do... O muçulmano, Deus não aceita que você... Quer dizer, o Deus que eles acreditam. Deus, no ao corão, não aceita que você tome a iniciativa de ser agressor. Agora, não é que nem está lá nos cristãos, né? Leva um tapa de um lado, dá outra face. Não. Deus aceita que você revide se você for agredido. Então não é o Hamas que ataca Israel. Hamas e a resistência palestina exercem o seu direito de responder à agressão. E não é a agressão de, de expulsar as famílias das casas que elas moram há 70 anos em Jará. É uma agressão que vem de lá de sei lá, de quanto tempo, né? O corte que a Yashan coloca é 1897, né? Mas os conflitos mesmo, eles vêm ali de 20, 30, né? Tiveram que fazer uma greve geral em 36, quer dizer, mas vem se acirrando, acirrando, né? No começo eles compravam as terras, a agência judaica dava dinheiro, então não dá para dizer que eles tomavam dos árabes. E qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo vende terreno, vende casa, né? E o cara está duro, vende a casa para um judeu e vai morar com o tio. Não tem problema. Eles foram conquistando assim no começo, mas depois foram tomando. Aí veio o 48, que eles falam que cinco exércitos árabes atacaram Israel. Não! Israel atacou os palestinos e os árabes tentaram defender os palestinos. Né? 750 aldeias foram invadidas, das quais 500 e... 550 foram extirpadas. Esse Shlomo Sand, o, o capítulo final do livro dele, ele gasta, no final do livro, ele gasta, acho que umas 50 folhas, ele presta uma homenagem à cidade, que agora eu esqueci o nome, a aldeia que existia onde hoje é Tel Aviv. Ele dá a aldeia, dá a relação da maioria dos nomes. Eu fiquei, fiquei impresso, eu não sabia desse detalhe. Então, ele tem o reconhecimento claro, né, desse, sem falar no deslocamento de 800 mil pessoas, que não tinham para onde ir, geraram hoje 8, 9 milhões aí exilados, uma partezinha, esse pessoal ali foi para essa parte de Jerusalém. Bom, eu estou encerrando, acho que já falei além do tempo, vamos ver só aqui se tem mais alguma notícia quente de hoje. Né? É... Professor? Ah, oh, pois não, eu vou te propor é, fazer um, um bloco rápido, talvez tenha alguma pergunta, algum comentário, ah, vai, vai. eu faço a leitura aqui, tá. mas a, a gente vai te devolver a, a palavra tá. no final, tá. num, num bloco tá. final, né? para vocês tá. concluírem, se despedirem, e aí você pode comentar tá. notícias também, tá? Rapidinho. Então, vamos lá, vou pedir para a Paulinha que está acompanhando. Hoje, quem chegou agora na transmissão, a gente está conversando sobre os ataques de Israel contra o povo palestino. Comentário aqui da Wanda, ela pergunta quais organizações têm os palestinos no Brasil. Em Campinas, tem grupo organizado? Pergunta da, da Wanda. Eu me lembro uma época que a gente tinha um comitê de solidariedade ao povo palestino. Chegamos, inclusive, a fazer um ato aqui na, na cidade de Campinas. Eu lembro de, de várias pessoas que atuaram bastante nesse esse comitê, mas eu, até onde eu sei, ele está desativado, né? Mas o, o professor Legene pode comentar, caso tenha mais informação aí. É, aí tem uma pergunta do Daniel Pires, é, como tem sido a postura internacional nessa ofensiva genocida de Israel na perspectiva da China e da Rússia? É, China e Rússia têm tido incidência... Nesse, né, em relação a essa ofensiva de Israel? Pergunta do Daniel Pires. Mais alguma, Paula? Vamos lá. É, Derli Josi Bordin. Uma pergunta ao professor Legen. É, o Hamas, na Palestina, faz o papel do Hezbollah no Líbano em termos de defesa, nas devidas proporções? Pergunta da Derli. Uh, quem mais, Paulinha? Outra do Daniel Pires. É, Há possibilidade de pipocar imobilizações de massas nos países da região contra o autoritarismo dos estados? Pergunta do Daniel Pires. Se isso pode incidir sobre países vizinhos. Aliás, eu vi imagens é, de um grande ato de massas na Indonésia. Queria perguntar para vocês se aquelas imagens são reais ou se aquilo é fake, tá? A Wanda Conte pergunta aqui, Campinas tem organização do povo palestino? Como ajudar? Pergunta da Wanda Conte. Uh, mais alguma, Paulinha? Outra do Daniel. Biden e seu governo abdicaria dos desejos econômicos da política imperialista de exploração do petróleo no Oriente Médio? Qual a chance real de eles abandonarem um apoio estratégico a Israel? Pergunta do Daniel. Uh, acho que encerrou. Eu queria perguntar, queria que vocês comentassem sobre a importância estratégica para o, o, o imperialismo do, do Estado de Israel, né? Nós estamos, quando a gente fala de um, de um exército é, tão grande, tão poderoso, é, isso foi construído também com muito apoio. Né? Aí eu não estou falando do momento, nem de, do que vai ser no futuro, estou falando assim, historicamente é, como que se deu, por que esse investimento né? no, no, por parte dos Estados Unidos e, e, e do imperialismo ali em Israel. Eu acho que eram essas as questões. A gente vai fazer um bloco final. Antes disso, queria agradecer a todos e a todas que, que estão nos ouvindo, estamos aqui debatendo um tema super atual, que somos, nós do CCV, somos muito solidários, eu estou aqui na posição de mediador, apesar de todas as provocações do Legênio, vou continuar na, na posição de mediador aqui, porque ele é nosso convidado e a gente quer ouvi-lo hoje. É, o nosso tema é Israel ataca palestinos, com o professor Legênio Mirhan e com a Jan Sadiq Adi, é, os dois são professores, né? A Jean também deu aula aqui no nosso curso de literatura palestina, e o papo de hoje é sobre o que está acontecendo, né, um, na Palestina e, e os ataques por parte de Israel. Estamos tentando entender melhor o que se passa lá, e acho que nessa fala final, pergunta da Wanda aqui também, ó. É, pergunte. Da literatura, por favor. Nomes de livros sobre a história. Ah, se vocês tiverem dicas de livros de literatura também, a Wanda tem interesse, tá? Nós também temos aqui. E aprendi bastante no curso de, de literatura palestina que eu acompanhei também. E, Enfim, eu acho que seria legal que vocês pontuassem aí que na visão de vocês, como vocês... Que, o que, que a gente pode fazer, além de, de prestar solidariedade, postar coisas é, na internet, de demonstrar, no meu caso aqui, inclusive, tenho essa lembrança aqui da época das, das mobilizações, né? Do comitê que a gente montou aqui, e o comitê é, com participação de muita gente boa aqui, o Paulo Mariante, eu me lembro, foi uma das pessoas que teve a, a iniciativa, e... Enfim, e um amigo meu, Ponte Pretano, também, que é do PCdoB, o, o Bigode, <risos> que também foi um ativo participante, foi uma das lideranças daquele processo, lembrando aqui. Enfim, eu, a gente se encontrava bastante no estádio de futebol e passamos a nos encontrar também no, no Comitê da, de Solidariedade ao Povo Palestino. Então, eu queria que vocês dissessem também o que mais a gente poderia fazer. né? O que, que vocês acham? que a gente pode fazer para ajudar, a gente que às vezes fica angustiado, já é tão difícil a gente estar tá fechado dentro de casa, né o 1 de maio foi tão difícil para todos nós, agora no 13 de maio eu não aguentei, acabei participando de, e ajudei até a organizar um ato aqui em Campinas, um ato importante, e enfim, a gente quer se movimentar, né? a gente precisa demonstrar nosso apoio a uma causa que é, que é justa, como a causa do povo palestino. Então vou devolver... A palavra para vocês. É, vou começar com o professor Legend, para inverter agora no final, e depois encerro com a, a Jan. E aí é a fala final, vocês podem fazer, comentar as perguntas e fazer considerações finais, para a gente encaminhar para os finalmente aqui, tá bom? Legende, vamos lá. Pô, agora que eu vi que você tinha mandado dois recados aqui do tempo, hein, meu amigo, eu dei uma estourada boa no tempo, né? Eu vou falar, <risos> assim agora, para o curso de filosofia aqui da PUC, é, aí eu falei para ele, oh, meu amigo, você tem que reservar uma hora, porque é muita coisa, e o pessoal... Ah, rapaz, você, você tem três horas, sem assim que você fala. <risos> então, aqui, o tempo é mais restrito, peço desculpa aí, né? Mas eu vou começar pela literatura, aqui. Literatura é... Eu quero fazer... Esse livro meu não adianta, você vai achar só na estante virtual, Sebo. Né? Mas procura por Legene Mirhan, procura por Marcelo Buzeto e procura por Marcos Tenório. Nós somos três brasileiros, é, só eu de origem semita, eles dois não têm, que escrevemos livros sobre a Palestina, com enfoques e visões diferentes, o meu livro é pró-Fepal, é pró-muito amigo do, da ULP, da FATAR, Os outros dois são muito críticos, o que eu respeito. Conheço, li, troquei livros com eles, né? apontei problemas em algumas passagens, mas isso particularmente, né? não publicamente. Então, quiserem conhecer a história, fica três sugestões aí. É só procurar pelos nossos nomes. Eu não lembro de cabeça o título deles. O meu, às vezes, eu até esqueço, mas chama. Palestina, história, sionismo e suas perspectivas. Bom, tem dois autores que vocês não vão achar em lugar nenhum, só em sebo, né, que vocês devem ler se quiserem conhecer a história da Palestina em profundidade. Um é Lutfala Soliman, né, por uma história profana da Palestina. Então, esse é Eric Abiceira. e o outro é do Amin Maluf, né, que é também que escreve livros de literatura, de ficção, que eu adoro, li todos. As Cruzadas Vistos Pelos Árabes. Né? Agora, tem um professor de... Já morreu faz tempo, o livro dele é de 96, né? é... uma história dos povos árabes, o Albert Rurani, né? Então, fica a recomendação. Literatura mesmo, a Jean, se quiser citar aí de cabeça, eu sou fã ardoroso do Naguib Mafuz, né? que é o... <risos> o único Nobel de literatura, né? É a trilogia dos três palácios, ele, é, o edifício de tem muitos. É, sou fã do, li tudo dele. Né? Bom, agora as perguntas mesmo diretas que fizeram, fizeram cinco e eu precisaria de meia hora para falar, mas como eu não tenho, então eu sou vou tentar resumir. Rússia e China, é, eles não entrarão numa guerra se a guerra ficar regional. Esqueçam. Não vai ter a Terceira Guerra. A vida inteira eu dei aula 25 anos na universidade. O senhor vai ter a terceira guerra? Não vai ter, né? A guerra é por procuração hoje, né? As potências não entram diretamente. Mas aí tem vários C, C, C, C. Então eu vou falar os Cs, né, para vocês entenderem. Bom, mas e se Israel invade por terra Gaza? Eu acho que não vai acontecer, mas pode. Esse, bom, esse o conflito fica violento. Vão morrer evidentemente muitos guerrilheiros palestinos, resistência, crianças, mulheres, prédios, etc. Mas o conflito vai ser, Israel vai perder. Não, mas se esse a coisa, fica violenta, e aí essas massas árabes que estão nas fronteiras entram. Esse, bom, e se entram, a coisa vai ficando crescendo. Bom, esse, além das massas palestinas e árabes na região, a Síria, o Líbano e o Irã decidem também dar um pitaco esse esse é para aí. A Rússia, a China não vão fazer aquilo lá, uma região de um conflito mundial. Porque os Estados Unidos não entrarão também. Bom, esta é a minha opinião. Hamas e Resbolar não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eles são aliados circunstanciais. Você vê como a política é, né? Na política internacional não tem sentimento, tem interesse. O Hamas é da irmandade o Hamas, na Síria, ele defende a queda do doutor Bashar Al-Assad. O Hamas, todas as organizações de resistência palestina mantém escritórios a vida inteira em Damasco, porque Damasco era o país, a Síria, mais avançado. Ele é governado pelo Partido Socialista Árabe Sírio, Baadz em aliança com o Partido Comunista Sírio, que eu tive lá no Comitê Central, tem um livro sobre a Síria, onde eu relato o meu encontro com os comunistas, estão no governo. Comunistas, socialistas, nasceristas, patriotas. Então, a, a, a Frente Popular, a Frente Democrática, o Partido do Povo Palestino, o Partido Comunista Palestino, a União de Mulheres, a GUPS é, Central Unido de Estudantes, a... a, a, a a CUT de lá, só tem uma central, todo mundo tem escritório em Damasco, o Hamas tinha. Março de 2011, quando terroristas e mercenários, financiado pela Arábia Saudita, aplaudido por certos setores da esquerda brasileira, que querem derrubar o Bachar, pequeno, setor minoritário, né? o Hamas fecha o escritório dele e muda para o Catar, Dorra no Catar, é alta traição. Eu não aceito isso. Eu não sou Hamas. Eu apoio a resistência. Agora, e o Hezbollah? O Hezbollah, que é o oposto do Hamas, o Hezbollah ajuda o Hamas. O Irã ajuda o Hamas. É. Por que ele faz isso? Porque o Hamas não abriu mão da luta armada e não abriu mão, não reconhece Israel. Ponto. Mas o, o Hezbollah e o Irã têm tem contatos com a LP com o Fatah, com tudo. Mas é o Hamas que está na linha de frente no caso da destruição de Israel. Então eu consigo compreender. Mas não tem nada a ver Hezbollah com o Hamas. Bom, mas Hezbollah é um partido religioso. Não. Ele tem o nome de um partido religioso, mas ele não defende até o políma. Solidariedade no Brasil. Um dos capítulos aqui é a história da solidariedade no Brasil essa entidade que a Achan é diretora, eu sou fundador quando tinha outro nome, é a Federação Nacional da Juventude é, Árabe-Palestina, Sanahud, em né? 1985. Fui dirigente, quando eu era jovem, 36 anos atrás, estou com 64, então eu tinha quanto na época? 28. Né? Eu, a, a, a Fátima, o Emir, né? tudo comunista. <risos> tudo amigo hoje está na mão do Alide, é um grande companheiro nosso né então a a Fepal eu faço aqui nesse meu livro tem um capítulo que é o Congresso da Fepal o último antes desse que foi realizado demorou 10 anos sem realizar eu estava nele eu publiquei as resoluções na íntegra os outros livros dos meus amigos né, do Tenório e do Marcelinho critica né, critica eles não são do campo da Fepal são de outro campo eu respeito. A solidariedade, eu sou fundador do primeiro comitê de solidariedade em 82, em Campinas, em São Paulo. Mas ele é, um, ele é cíclico, né? Quando tem ataques contra os palestinos, quando tem cadáveres, ele, ele ressurge. Quando esfria, ele, ele... Eu sou, e relato no livro, o último comitê mais importante em São Paulo chamava Comitê pelo Estado da Palestina. Então, tem um capítulo também, que são três anos, eu fui da, da executiva. Foi a experiência mais duradoura, três anos, e foi a frio. A frio que eu digo, não precisou ter cadáveres para ele ter reunião semanal. Eu, eu listo todas as 80 entidades que eram membros, reuniões semanais de 15, 20, chegou até de 120, com o embaixador, sem o embaixador. Às vezes as reuniões eram no PT, às vezes eram no PCdoB, muito amplo ele foi dissolvido em dezembro de 2014. Funcionou três anos, de 11 a 14. Uma pena. 2012, quando a ONU, 29 de novembro de 2012, a ONU vota a admissão do, da Palestina como Estado Observador, lembram disso? Nós estávamos lá em Porto Alegre, numa passeata de 20 mil pessoas, na abertura do Fórum Social Mundial Palestina Livre. Eu estava na, na linha de frente. Essa foto que eu mandei para você, com a rata, é a foto que foi batida lá na abertura. E onde eu lancei lá naquele, naquele episódio este livro Gaza, que vendeu pra caramba na época. Né? E Fórum Social Mundial Palestina, o Comitê Pelo Estado da Palestina, esse é o nome, não é Comitê de História, é Comitê em Defesa do Estado da Palestina, que nós criamos em 2011, porque achávamos que ele seria votado em 2011. Votou em 12. Só que ele continuou, 13, 14 reuniões, foi em mais de 100 reuniões fizemos uma passeata com 3 mil pessoas em São Paulo. a frio, hein? Sem nenhum cadáver. Né? Dissolveu. Campinas teve. Carlinhos, companheiro camarada nosso da direção municipal, companheiro histórico do partido, ele fez. Mas, aliás, me ligou hoje né? para a gente tomar aí alguma providência. Quer que eu dê uma palestra lá na Câmara para o nosso gabinete, nosso vereador do PCdoB, o Gustavo, Peta, né? farei isso. Talvez já nessa segunda-feira, antes da aula da PUC, eu fale lá na, na Câmara, né? Espero, viu, Adriano, se você conseguir aí, você que está em é, juventude, mais na linha de frente, a gente fazer alguma coisa aí, nem que for uma carreata, pegar as bandeiras e ficar segurando assim, porque nós não somos negacionistas, né? Eu acho que a esquerda não foi para a rua ainda e eu acho que a esquerda está certa, sinceramente. Eu não estou com o tal do Rui Pepper, conheço, meu amigo, movimento estantil, é que temos que ir para a rua, temos que ir para a rua. É, tem que tomar cuidado, porque a pandemia... Né, eu não quero que morram as pessoas. Né? E é difícil você manter distanciamento, máscara. Então, quem sabe uma carreata aqui na cidade. Né? E a última coisa, que são dois problemas. Né? É, o Biden vai abandonar Israel e o problema, se o Biden vai abandonar ali em função do petróleo. São dois, duas respostas de alta complexidade. Então, peço desculpa de não conseguir responder em atenção, mas vou responder as duas da seguinte forma. Primeiro, Biden não vai abandonar Israel, mas ele vai ser protocolar. Israel tem o direito de se defender. Ele não pode dar outra declaração. Mas a situação vai ficar ruim. Netanyahu odeia Biden porque ele fez campanha para o Trump, como esse aqui no Brasil fez campanha para o Trump. Esse aqui é subordinado, ele já se ajoelhou para o Biden, ele vai se entregar e tal, mas não sei se o Biden quer esse fascista aqui. Então, acho que vai ter mudança na Palestina. Durante 12 anos de Netanyahu, março de 9 a... a, a já estamos em maio de 12, de 21, são 12 anos, é o mais longevo primeiro-ministro de vida continuada, o Benguri onde governou 16, 8 e 8, separado o intercalado, né? Golda, Golda Meir também, mas ele é o mais longevo, direto. A palavra paz e processos de paz nesses 12 anos não foi pronunciado. E o tal acordo do século... Que eu... O Trump anunciou ao lado dele na Casa Branca, dia 25 de janeiro do ano passado, do outro lado lá, não tinha nenhum palestino. Então, você vê que já não é acordo nenhum, né? É anexação, é ultimato do século. Esse acordo está enterrado. Já estava, agora, mais do que nunca. Acabou. Não tem acordo. Né? Então, é, o Biden vai retomar o processo de paz. Ele não pode ficar desse jeito. Mas Agora, também não tenho certeza, né? E a última coisa do petróleo, esqueçam o petróleo. Os Estados Unidos está se retirando do Oriente Médio, não precisa mais do petróleo. Ele tomou a Líbia, né? Voltou a perder o Iraque, o Irã ele não vai conseguir e não vai conseguir o da Venezuela. Então, o que é que ele fez? Quando começa a tal primavera árabe, 2011, que começou no Egito, para os árabes, esse termo primavera é inverno, né? Isso aí, ó, não use esse termo quando vocês forem para lá, mas os Estados Unidos consumia 20 milhões de barris dias de petróleo. Mantém o consumo até hoje. Só que na época do início da primavera, quando eles ainda estavam no Iraque, eles se retiram do Iraque em 12, né? na gestão Obama. É, era 20 milhões o consumo, mantém-se até hoje, porque eles estão substituindo o paulatinamento por outras fontes né? de energia. Só que eles produziam 7 milhões de barris. Eles estão produzindo de 11 a 12 milhões. A partir do quê? A da... partir do do frac, né, do xisto betuminoso, e é, o, há um compromisso claro do Biden, e isso é um dos aspectos positivos interno e externo que nós temos que dizer, e não é problema nenhum reconhecer, não te deixa menos anti-imperialista, ao contrário, né, quando ele muda de posição os Estados Unidos, é porque nós estamos avançando na luta, e quando ele nos agride, nós temos que ficar preocupados, porque nós estamos recuando, assim que tem que o dialético analisar, né, pelo menos do meu ponto de vista, né. Ele anunciou que em nove anos os Estados Unidos deixarão a dependência da matriz de energia suja para a matriz limpa. Quando ele falou isso em setembro, no primeiro debate com o Trump, não sei se vocês assistiram os dois debates, eu assisti. Na hora o Trump atropelou, interrompeu, falou, olha, ele quer acabar com as petroleiras. E vai acabar com as petroleiras? O Biden, professor? É. Mas não é porque ele deseja porque não dá para o mundo fazer a poluição, ele não é negacionista, a camada de ozônio. Ele voltou para a Conferência do Clima de Paris, uma vitória retumbante das forças que defendem o um mundo melhor, mais saudável, menos dependendo do petróleo. Então, por que, que ele tem que ocupar o mundo árabe lá se o petróleo não é mais necessário? Encerro por aqui, aproveito para despedir, agradecer o convite, pode me chamar outras vezes. Sei que é polêmico. Sei que o Adriano se segurou aí né, para vir para cima, mas não tem problema não. Eu gosto do debate, viu? Enfrento bem, viu? Muito bom, Legenda. A gente agradece sua sua participação aqui e vou passar direto a palavra para a Jean fazer as considerações finais dela e comentar algumas perguntas que nós tivermos. À vontade, a Jean. Bom, obrigada, Adriano. É, bom, a compreensão de geopolítica, né, e mais tempo estudando toda essa, essa região do Oriente Médio, do Legenda, é, enfim, tem mais propriedade, né, eu tô basicamente há quatro anos engajada na luta, em 2017, né, é, mais recente, assim, mas enfim, é uma avalanche de informações, né, de história e de, de reconhecimento também da minha própria história, quando a gente faz esse resgate, né, enquanto palestinos e tal, resgate da nossa história, da nossa, do nosso conhecimento é, do contexto político e tudo mais, né. Bom, mas é, para finalizar, depois com calma eu vou fazendo a resposta aqui para a Wanda, né, eu vou trazer no, no link do YouTube, no próprio WhatsApp, Alguns livros né, que a gente pode indicar, é, se for especificamente de, de literatura, né, é, tem o livro da Lina Meruan, Tornar-se Palestina, que é uma perspectiva mais literária, né, uma chilena falando sobre a questão do exílio, da ancestralidade, da, da identidade, né, quando ela vai para a Palestina e faz esse resgate, chama Lina Meruan, do Chile. Uh, tem os livros, né, alguns livros já traduzidos do Mahmoud Darwish, também, em termos especificamente de literatura e de poesia, né? é, A Terra Nos É Estreita em outros poemas, tem Onze Astros, que foi recentemente traduzido e publicado aqui no Brasil. Uh, tem também a, a, presença da, a ausência da presença também do Mahmoud Darwish, que estão traduzidos para o português. Tem um livro também de literatura infantil, infanto-juvenil, é, que recebeu até um prêmio chamado Laila, a menina síria. É um, ele fala de uma, de uma menina síria né, mas é, refugiada e contando a história dessa menina que chega aqui no Brasil e tudo mais enquanto refugiada. É bem interessante para a literatura, né, literatura infanto-juvenil, da, da Vilas Boas, da Arimawada, e da Cassiana Pisaia, que é, inclusive, esposa do Wali Dirabá, da o diretor, né, o presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil. E é interessante também, ainda hoje, me pediram uma indicação, isso é muito pouco conhecido, mas tem o Joe Sacco, né, que ele, ah, é ele é um autor, né, Legenda? É e ele é muito bom também, ele trabalha com quadrinhos, falando do conflito né, é, da Palestina e tudo mais. Então, se vocês colocarem aí no, no oráculo moderno do Google, vocês vão encontrar, tem, tem os quadrinhos, os livros dele, publicado aqui no, aqui no Brasil. Tá? É bem interessante, porque o quadrinho, é desde adultos a idosos a crianças, é uma linguagem é, bem acessível. E sobre o que nós podemos fazer, bom, é, na prática, né? Felizmente, nós temos muitos limites, né? A gente, é, enquanto FEPAL, por exemplo, a gente faz um trabalho muito intenso nas redes sociais, né? A gente também tem um trabalho de reestruturação, de reorganização e reintegração das comunidades palestinas aqui no Brasil. Existem comunidades palestinas do, de norte a sul. Manaus, Nordeste, sobretudo no sul do Brasil, né? A maioria dos palestinos estão concentrados no sul do Brasil. Brasília, aqui em Corumbá, onde tem uma comunidade significativa. Então, a gente está tá pretendendo fazer esse resgate, né? Os palestinos, às vezes, também passam um processo de perda da sua, da sua memória, da sua história. Então, a gente está fazendo esse resgate de reintegração das comunidades, né? Aqui fizemos uma carreata é, no dia 15 de maio, né, em todos, como vários lugares, várias capitais do Brasil, isso mexeu com a comunidade palestina aqui de Corumbá, que andava um pouco adormecida. O trabalho nas redes sociais, Banda, especificamente, é muito importante porque a gente tem uma disputa narrativa, né, uma disputa do discurso, que antes era hegemônica por parte do, do Israel, né, como o Legenda colocou, essa mídia corporativa, a mídia hegemônica, mas que a gente consegue driblar de alguma forma e confrontar através das redes sociais. Então a gente posta uma foto, a gente posta um vídeo, a gente faz um vídeo caseiro e coloca né, a nossa voz para ser ouvida. Então isso é extremamente importante, porque os palestinos ainda sofrem esse discurso do terrorista, né, do, do algoz, daquele que ataca né, e não que é atacado e está se defendendo. Então, isso, isso já é um passo muito, muito forte. Outra, outras é, iniciativas, por exemplo, mas isso tem que ter contato com o pessoal de lá, é levar dinheiro também para ajuda, enfim, de modo que chegue, né, que a gente consiga é, fazer alguém confiável que possa trazer... É, esse dinheiro chegar na Palestina, chegar na faixa de Gaza e ajudar toda essa atrocidade, enfim, fazer um, um né, fazer uma cota de dinheiros e tentar de dinheiro e tentar enviar. E essas entidades aqui no Brasil, bom, nós temos a Fepal, Federação Árabe e Palestina do Brasil, é, nós temos a Juventude SanaúD vocês podem colocar também, é, é um trabalho de jovens palestinos e descendentes de palestinos intenso também nas redes sociais vocês podem conhecer o trabalho deles é organizado só para jovens palestinos é, tem tem o IBRASPAL que é o Instituto Brasil Palestina que é também organizado pelo Marcos Tenório que a gente comentou aqui né pelo arma tirada é, então tem o IBRASPAL, o Instituto Brasil-Palestina, faz várias lives também que vocês podem acompanhar, tem no Facebook, tem no Instagram, a FEPAL também tem uma página no Facebook, tem uma página no Instagram, onde vocês conseguem informações atualizadas, hoje mesmo a FEPAL também é, elaborou uma carta, né, é, em relação aos países árabes e muçulmanos, que uma, uma espécie de carta de repúdio, uma manifestação, é, foi escrita em inglês e em árabe para os países que são pró-Israel, né, temos essa, de certa forma, Egito, Turquia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, enfim, fizemos essa, essa manifestação, e, é, e tem também, a, acho que a Frente pela Libertação da Palestina, a, que é organizado pela Soraya Misley, né, uma grande referência, que esteve aqui com a gente, Bom, e os comitês, né, eu acho que o comitê eu nunca participei, mas os, alguns comitês estão, estão mais atuantes, né, ainda é, estão aí mais ativos que outros, né, tem que fazer uma pesquisa de onde eles estão atuantes. Mas é isso, FEPAL, IBRASPAL, é, Frente de Defesa pela Libertação da Palestina, a Juventude Sanaúd, são... Você pode encontrar essas informações e ver o trabalho que está tá sendo desenvolvido. A Sebrapaz, né? Cebrapaz também faz um trabalho muito importante a favor da Palestina, né? Enfim, e... mas essas são as, as entidades e as comunidades que estão é, diversas, né? É, dispersas e esparramadas aqui no Brasil. A gente pretende fazer o um Encontro Nacional das Mulheres Palestinas, né? Eu sou diretora da Secretaria de Mulheres dentro da FEPAL mas a pandemia nos atrapalhou, mas a gente ainda pretende fazer esse encontro nacional, ou talvez até a nível de, de América Latina, reencontrando as mulheres palestinas aqui no Brasil, certamente em São Paulo, tá bom? É isso que a gente vai, e a gente continua na luta, na luta discursiva, enfim, na luta narrativa, nas lives, é, e eu fico muito feliz pelo apoio e solidariedade mundial que a Palestina está conseguindo, é de emocionar, tudo que nos chega, os vídeos e fotos da Indonésia, Adriano, enfim, em vários lugares da Europa, da África, da Ásia, até mesmo nos Estados Unidos, na América do Norte, aqui na América Latina, eu fico muito feliz com todo esse apoio, apesar de, dos efeitos né, dessa catástrofe, mas, enfim, né, a, a dialética da história mostra isso, né? É, o mundo está se despertando para a opressão israelense sobre a Palestina, e isso é um grande avanço para a gente. Seguimos. Muito bom. Legal. Queria, então, agradecer a, a Jean, agradecer ao professor Legendre mais uma vez. Foi muito bom estar aqui com vocês, aprendi muito. E foi é um debate importante. Quem sabe a gente não se encontra aí em breve nas lutas de solidariedade ao povo palestino aqui, em Campinas, no que for feito, com certeza me, me somarei. É, a gente fica por aqui toda terça-feira, 19 horas, estamos aqui. Durante a semana a gente divulga nosso próximo tema. Então continue nos acompanha, nos acompanhando. Essa live fica disponível na fanpage do CCV, dá para assistir pelo site Socializando Saberes e ela vai depois para o nosso canal no YouTube. Então procure lá Centro Cultural Esperança Vermelha no YouTube. É, daqui uma meia horinha ela vai estar disponível lá também tá bom agradecendo também a Paula que está aqui no, no bastidor fazendo a parte técnica sempre com a gente e a todos que colaboram com o CCV um abraço até semana que vem valeu tchau gente obrigada tchau tchau muito valeu, bom Adriano. valeu Adriano